E aí, mano, beleza? Bem-vindos a mais um vídeo. Esse é o canal Família Goto. Mano, é o seguinte, a gente veio no Walmart fazer compra, a gente não manja muito bem ainda como é que funciona aqui, a gente nunca fez compra nesse mercado, mas aí a gente veio, já pegamos o nosso meio de locomoção, e o Enzo já tá dentro dele, tá ligado? E a gente vai, e aí a gente vê se compensa ou não Demorou? Então, demora pra compra E aí, irmão? A gente vai começar por onde? Hum? Eu se na onde é o que aqui, Então, mas a gente tem que começar pelo começo E não pelo fim, né? Ou não? Eu tô errado os corredores, eu tô Gordão! Gordão. E aí, o que que a gente vai comprar primeiro? Mercado. É, a gente tá no mercado já. Mas o que que a gente vai comprar primeiro? Hum? Hum. Bom, primeiro de tudo, Amanda redecidiu partir pelo arroz. Por que que é mais caro? O que que você viu que é mais caro? O mercado lá não foi é 10, 11 reais. Por 13 reais, no mercado nem com isso. E aquele macarrão ali atrás, é aquele arroz ali atrás, é o quê? É o caminho, tá quase com a mas aqui eu acho que parcela. Peraí, vou pagar 3 reais, mas cada coisa depende, a gente pode ver que no final comprando feijão ou outra coisa do tipo fica mais barato. Ó, o óleo. É, Amanda, a gente veio fazer o que? Um Não sei. Isso a minha mãe tinha comentado, né, Amanda? Mas quando eu comprei, tava quatro. Tá, mas quanto tempo faz? Tem nem um mês. Hã? Não tem nem um mês. É, fazer o quê, né? Na verdade, mano, esse bagulho, ele aumentou geral. A gente não tá falando simplesmente daqui é, o arroz, o feijão. A minha mãe já tinha falado com a gente. Que realmente ele já tava um pouco caro já, mano. E a gente passou agora pra poder comprar e realmente... Ele tá um pouco mais caro o do que valor do arroz, mano. É, o arroz. O arroz, eu não sei te falar. A Amanda tá falando que lá é, seria mais encontro. Mas a gente também não foi lá e faz um, uns tempinhos que a gente não faz essa compra. Então a gente veio agora para fazer e a gente tá se deparando com os valores. Depois eu passo no mercado Porque assim, a gente compra o básico do mês. Depois a gente passa no mercado E vai comprando algumas outras coisas que precisa. Uma que não convém A gente já sabe que é o Carrefour Aqui ó, tá vendo? E agora, no macarrão também tá caro? R$1,85 Eu pago R$1,20 um, e pouco Que conversa, ô Eu vou com você comprar O dia é hoje Amanda, hoje é dia 1 um. Nem. Fala o que você que quer, meu filho. Fala. Você que... oh, tá apontando o quê? O que você que que tá falando aí? Por quê? O que você vai fazer se o pai sair? O pai vai embora. Tchau. Tchau, eu vou embora. Vai, não pode. Não? Quem falou que eu não posso? Tchau. Tá, eu vou deixar... O que você que quer, mano? Fala. Eu vou deixar você escolher um, tá bom? Vamos lá, vou aproximar sua na aeronave E... Uau! Uh, ah, mostra pra mim do que, que é esse hum, Esse tá muito contente Vamos pegar o café Levando o café, levando o café e... Não, não pode abrir, neném Ó Ó, ó, ó, ó, não pode abrir, tá bom? Não abre por enquanto. Não, não, não, não, não. Se comprar quatro, sai 1,49. Se levar uma, 1,65. Hum, Quer dessa? O Tem outros sabores, ó. O chocolate agora. O oh, Vamos levar um monte de cada sabor, ó. Uma assim, uma de morango, uma de chocolate com morango. Mãe! de morango? Ó, acabou com a bolacha, tá? O Enzo fica doido É muita coisa Não, não abre ainda, não pode A gente ainda tem que pagar, tem que pagar, tem que pagar Não pode, ainda não pode, ainda não pode. Aí falta açúcar Que fica na onda Deve ficar pra lá Tudo lá Que? Que? Levar pipoca? Não, não, não, não, não, Falei que ainda não. Não, não, ainda não. Não sei, Amanda, por que que vai levar pipoca? Por nós correndo. Hã? Mas a gente. mano Bom, ele tá comendo tudo que nós vamos dar pra ele. É, eu sei disso, mas eu fico com cisma, né? Porque a gente sabe como é que ele é. Aqui, ó. Mano, Caravelas tá 2.9, velho. Aí está 1.89. Tá, mas você já comeu isso aí? É. Então pronto. Caravelas eu já já já comi já. Comi com açúcar. Ó, Alto Alegre 1.98, é o que a gente compra. Cuidado, você vai cair. Cuidado. Vamos lá, com isso. Cuidado, Gordo, você vai cair, não pode. Que chão que? Que chão que? Não. Não, ele não vai ficar com, comigo não, de mão dada Não, não vai ficar comigo A mãe quer fazer bolo Tá ouvindo? Né? Sim, sim Bolo Neném! Tchau! Meu pai! O pai! Cadê a Vai, Ele ficou muito bravo, tá vendo? Não quer deixar o pai. Tá certo, Neném, toca aí. Toca aí. Você tá certo. Toca. É nóis. Amanda cismou. Em vinho, a parte de coisas saudáveis, mas rapidinho já mudamos de ideia, né? O que, que você quer? Hum? Fala com o pai. Ovo. do que, mano? Não, não, não. Ai, meu Deus! Não. Não pode. Não. Não, por favor. É, tem que tomar cuidado. Não pode. Gostou? Gostou, neném? Foi <risos> Mãe, no colo. No colo. Oh meu Deus, alguém dá um abaixo no neném? Oh mãe. Mãe, no colo. Toca aí. Toca aí. Ah. Um... Mas já pegou a chupeta, né? Eu tava pensando em levar um chocolate. já tá cantando bastante. Não, não é? Melhor não, né? não é isso vem aqui chega aí vamos comprar um chocolate então vamos é aqui atrás ó. você vai pegar um daqui escolhe daqui daqui escolhe daí um a mãe você vai pegar tortuguita mano que, que é isso é tortuguita cara deixa eu ver a caixa nossa que louca esse parece ser gostoso né é? Que morango é, que rapaz? Molando. Vamos pra cá e vocês achar pão. Achou? Tá vendo? Você deixou eu lá atrás. É, né? Não pode ver um doce. É biscoito pintado. Deixa eu ver. É um de Natal. Colorido. Ele é doce? Esse aqui é gostoso. Esse Biscoito é doce. pintando. Fala nome que é doce. Amor que conquista. Nunca comi. Tá. Seu? Aqui são vários bagulho novo, mano. Esse mercado é muito grande, cara. Oi. Oi. Hum, ó, ó. a cagada. Coisa a cagada. Quanto fiz cagada? É as boias, ele tá. Ai, caramba! Ele tá vendo aquelas boia tudo lá em cima, mano. Ali, ali, ali, ali, ali. Cara. Como ele fica, cara. Olha como ele tá empolgado. quando você vai? As boias que o Enzo ficou doido, olha só. Enzo. Você tá doido por causa da boia, bicho? O Aqui. É, eu vi. É muito grande, cara. Fala pra câmera, o que, que você tá vendo? O que? Fala. O nome. Oh, baleia. Qual que é o outro? Caranguejo. Qual que é o outro? Caranguejo. Ah, oh, caranguejo. caranguejo! Não. Não! Mil reais um pula-pula. E agora, baby, não pode. Que que é isso? Ah, do, Woody. <risos> do Woody que é isso não onde você pegou não, onde meu deus cara um monte cuidado vai derrubar vai derrubar meu deus peraí vem aqui neném olha é o seguinte eu vou explicar para você o que vai estar tá acontecendo agora eu vou pegar um colchão de casal inflável porque a gente vai fazer um acampamento no sábado lá na garagem de casa moleque então Calma, mãe Calma, o pai tá, ó, caiu o colchão Ó, ajuda o pai, ajuda o pai a guardar Segura aqui que o pai guarda, segura Grava Não. o pai Grava tá. o pai Tô, Grava o pai O pai guarda Vem aqui, mano Mãe, é foto Mãe, é foto, mãe, é foto. Não é foto a gente tá gravando, cara. A gente tá gravando. Hum. O que eu pensei, tipo, já que a gente vai fazer lá no sábado, vou, a gente faz o café e coloca nessa garrafa. Ah, tipo, de garrafa. Ah, mano. Tá, mas a gente vai mas ter deve que fazer. fazer mano. Não, mas não vai valer. Onde você pegou isso?